Eu queria começar, ô, ô, ô, Ana, é, com, com todo respeito, Lógico, eu já te Diana, que, chamar de Ana aqui. que pode é Que eu bora, nós somos meio atrapalhados, minha filha. Aqui, você é a mãe da biomedicina estética porque você começou essa luta há muitos anos atrás, não é isso? Foi. Como que, assim, obviamente que é difícil a gente contar tudo. Uhum. Mas, resumidamente, ah, foi em, do dia 10 do 10 de 2010 que foi homologado ali ou que vocês tiveram uma... Um ponto muito positivo, mas bem antes você já estava militando, como é que foi essa época quando era, como a gente diz aqui em Minas, quando tudo era mato, quando era muito difícil, como é que você chegou a, a lutar por isso, pelo esse reconhecimento é, dessa, de, dessa profissão que hoje é a moda, né minha filha? Hoje é. hoje é a moda. Como é que foi isso lá naqueles anos 2000? Olha, eu comecei em 2005, quando eu montei a minha clínica em Sertãozinho, uhum. a Corporale. Eu vinha de uma outra área da biomedicina, o Roger deve conhecer a área de análises clínicas de hemoterapia, banco de sangue. Certo. E de repente eu virei, eu falei, ah, me cansei de lidar com pacientes doentes e aquela depressão, tudo, vou para da estética. Então eu montei a, bio, a, a, cli, a minha clínica uhum. em estética. E como biomédica, eu falei, ah. Bom, entendo de tudo disso, de né, bioquímica, fisiologia, anatomia. Poxa, eu vou ver se o conselho permite que a gente faça estética. Porque então não era permitido. Só que eu recebi assim, um grande não do conselho. O conselho Nossa. falou, não, imagina, estética é uma coisa muito supérflua uhum. muito superficial. Tipo, isso aí não vai dar, isso vai denegrir o nome do, do biomédico. Imagina. Uhum. A imagem do biomédico. Que começou com aquelas coisas que o Roger já deve ter vivido uhum. na biomedicina, né? E... Sabe, eram, assim, pessoas muito antigas, muito mais velhas. Não entendi. Eu achava que estética era pintar cabelo, fazer massagem. Fazer massagem pintar uhum. unha. Tipo assim, não vi, ó, talvez o biomédico nisso, né? Fazer drenagem linfática. Que é, é estética, mas é algo hum. mais, realmente, que não tinha tanta relação com o que eu estava propondo. Tá. Então eu comecei a estudar a ver dentro da lei, né, dentro da nossa primeiro constituição, tem dentro da nossa lei da biomedicina, dentro de tudo o que, que era permitido ou não. E eu comecei a descobrir dentro da vigilância sanitária, Anvisa, é, da, da constituição tudo que nós poderíamos sim, sim ter, desde que o conselho aprovasse. Então eu comecei a, a militar, lutar Pa com, com o conselho Entendi. para que o conselho conseguisse. Mas foi assim, foi bem complexo porque nós tínhamos naquela época uma comissão né, do Conselho muito masculina. E eu falo assim, não machista, mas assim, com uma cabeça que não conhecia o que, a gente, o que eu conhecia, o que eu estava propondo para tá. a biomedicina estética. Tá. Então eles, e não queriam conhecer, porque achavam que ia, tipo. Lá, dificultar a vida do biomédico E aí eu comecei a eu fui conversar com o presidente Do conselho federal, né, doutor Silvio e falou, Ana, o projeto é legal Parece bom, tudo, mas eu não sei Se os biomédicos vão se interessar Porque não fazem, então, estética e cosmetologia Porque vão fazer biomedicina uhum. Eu falei, porque nós já fizemos biomedicina e a gente quer migrar para estética e agora é época, porque naquela época, Luiz, é só cirurgião Plástico, dermatologista que fazia toxina, preenchimento, esses procedimentos mais caros. E os procedimentos mais comuns eram os esteticistas. Mesmo assim, nem existia a faculdade de estética e cosmetologia, como tem hoje. Aí ele falou assim, ó, faz uma pesquisa de campo, se de repente der certo, a gente faz uma, uma resolução. Tá. Aí eu achei aquilo muito motivador eu falei não caramba eu vou fazer isso você né você uma luz no fim do túnel uma ali, luz né? porque eu falei assim Sabe sabia a caixa de pandora né quando quando abriu a, a caixa de, abre a caixa de pandora né quando a história fala que ali tinha muitas coisas ruins então saíram muitas coisas ruins da caixa de pandora mas no fundo ficou a a esperança esperança, ela é boa ou ela é ruim? Aí depende. Depende ah. de quem? Depende do teu olhar. Então, pra mim, eu falo que eu abri a caixa de Pandora porque quando eu vi aquela esperança ali, que foi o que ele me deu, eu vi aquilo como uma coisa boa. Eu falei, gente é uma oportunidade, muitas pessoas falam assim ah, ele te deu um chá de ah, vai procurar o que fazer, se virar alguma coisa você volta, eles não vão fazer nada só que eu agarrei aquilo com tanta vontade eu falei, não, eu vou, vou atrás eu comecei a fazer fui no meu advogado, ele fez uma baixa assinada para mim soltei uma baixa assinada na internet comecei a receber carta via correio do abaixo-assinado do pessoal, eu comecei para o Orkut expor uhum. o que era biomedicina estética, o que nós faríamos na biomedicina estética, onde era o lugar do biomédico dentro da estética, não era competir, competir com esteticista, hum. não era competir com o médico. É? Uhum. A gente estava ali, a gente não faz cirurgia, a gente não faz procedimentos cirúrgicos né, é, totalmente invasivos, a gente faz procedimentos com seringas injetáveis, que é o que esteticista não faz. Então, existia um espaço. Ui.